A carta da oração. E vamos complementar com esse outro tarô. Sagitário, você pode estar se perguntando como posso melhorar, como posso ter dias melhores, como arrumar essa situação que está em chamas, por que está queimando, mas não sei como fazer. E isso está me vencendo porque me sinto caído, perdendo essa batalha. E a carta da oração é uma carta que fala de verdades. Não pergunte a alguém como fazer, como orar, como buscar, porque essa resposta você já tem dentro de você te impulsionando. Então, apenas faça, apenas comece. Dê o primeiro passo, tirando a venda que te impede de sair dessa indecisão e desse medo, que te faz permanecer ali do lado do que já não tem tanto sentido. Mantenha a fé em você e seja otimista para ficar nessa direção do seu caminho.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 trevo libere a sua culpa Perceba que ali tem chamas novamente.